Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, nós estamos começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Nesse vídeo eu quero mandar um abraço para todos aqueles meus amigos que estão me assistindo aí do asilo. Tô brincando. Mas gente, hoje esse vídeo aqui é um dos vídeos assim, mais antigos. É dos produtos de cosmético dos anos 80 e dos anos 90. Lembra aquele produto que você passava quando você tinha cabelo ainda? Lembra daquela pasta de dente que você usava quando você ainda tinha dente? Pois é, nessa aí que eu vou falar hoje. Eu sou dos anos 2000, mas tem alguns produtos. Eu tava entrando no site esse jeito tá assim... Cosméticos antigos dos anos 80 e dos anos 90 Quando eu entrei, gente, era produto que tem na mercearia aqui da minha cidade até hoje Minha cidade tem aí 50 mil habitantes É pequena, mas eu tenho certeza que vocês vão lembrar Até quem, assim, mora em cidade pequena Lembra desses produtos Porque em cidade pequena as coisas ainda demoram a acabar, né? Se bobear, gente, tem colinos aqui na minha cidade até hoje Se você escovou dente com colinos Gente, eu quero sair desse vídeo aqui e ficar assim, meu Deus, como eles lembram? Eu não lembro da Colinos, mas eu vi no site. Minha avó diz que já escovou com essa pasta. É uma pasta de dente muito antiga, gente. Eu aposto que vocês vão lembrar de todas. E antes eu tava falando esse produto, mostrando esses produtos, você precisa estar inscrito. Porque você tá no asilo aí, que você não vai estar inscrito no nosso canal, não. Mesmo dentro do asilo, gente, se inscreve, ajuda o canal a crescer. Depois de estar inscrito, deixa um like, gente, pra mim, que eu preciso no um like. que o like, gente, é o que diz, vai convidando as pessoas o um vídeo. E compartilha esse vídeo e vamos mostrar esses produtos agora. Oi, gente, para começar esse vídeo, eu vou estar tá mostrando para vocês hoje o colorama de ovo. Ô, gente tem o de ovo, tem o colorama e de várias coisas. O colorama que eu mais lembro é o de ovo. Esse colorama, gente, é bem antigo e na minha cidade ainda tem dele. Esses dias eu tava passando lá no supermercado ainda tinha desse colorama. Era esse e aquele lá cheirosinho, chamava... que viu uma mulher na capa, eu não lembro o nome dele, mas vai tá aí na frente aí, ó. Esse shampoo, gente, e esse daí, colorama, é dos anos 80 e dos anos 90. Na minha cidade tem esses dois até hoje, e é baratinho gente, não é caro não. Eu não lembro se tinha condicionador, pra mim só vinha só o shampoo só. Parece que antigamente não tinha condicionador não. Condicionador, máscara, esses trem, começou até desse tempo pra cá. Não sei, tô falando demais. Agora gente, eu vou mostrar pra vocês o leite rosa. Leite rosa tem na minha cidade até hoje. Também tem o leite de colônia, e tem o, o roxo, tem o azul, tem o verde. E tem o leite de rosa, o leite de rosa é bem diferente desses, não confunda. O leite de colônia, gente, tem hora que eu uso, que ele, gente, ajuda nas espinhas. Tem gente que fala que não ajuda, porque ele é cheio de álcool, cheio disso, cheio daquilo. Mas ele é um produto bom. Quando eu usava ele, eu não tinha muita espinha. Depois que eu não comprei mais, começou a dar umas espinhazinhas. Esse daí, gente, ele não era um produto é, de beleza, não. Mas era um produto, gente, que minha avó me obrigava. Falava assim, ó, oh, você vai ter que tomar força. E gente, eu detestava, não gostar não Isso que era pra abrir o apetite, que era pra engordar Eu já tomei tanto remédio pra engordar e não engordei foi nada Eu sou ruim de natureza mesmo Tô brincando gente, é porque eu tenho refluxo Quem tem refluxo não engorda, sabe o que eu tô falando Aí ela me dava biotônico com ovo de pata. Eu já ia falar pato, mas eu lembrei que pato não bota, o que, ba... o que bota é pata. Agora, gente, quem lembra dessa pasta de dente? Minha avó diz que antigamente não tinha sorriso, não tinha colgate, diz que usava era colinos. Eu fico imaginando o gosto que era colinos, deve parecer uma pasta de dente tão gostosa, né? Nunca usei, mas o povo no site estava falando que várias pessoas da época usavam essa pasta. Mas eu acho no tempo da minha avó mesmo, eu acho que eles pegavam hortelã e ficavam passando os dentes. Ou então cinza, né? Minha avó disse que já escovou dente com cinza. E ela tinha os dentes bonitos. Tinha. Um produto gente tem até hoje, acho que tem o um banheiro aqui de casa, é esse Masterol E a Masterol gente, é antigo, mas é antigo. E eu gosto do Masterol o amarelo e o vermelho. O, o branco eu não gosto muito, não. Deixe nos comentários qual que você gosta. Acho que em todo lugar ainda vende. É uma marca assim que não caba Minancura, gente, Minancura vocês lembram Várias pessoas que que acompanham o canal já falou que usa Minancura pra espinha Mas eu não tenho coragem, não minancro é uma marca que nunca caiu, né, de linha E também, gente, tem uma pomadinha que passa vendendo aqui, uns viajantes vendendo Chama Pomada Talaia, vocês já usaram dessa pomada? Mas Minancura, gente, eu conheço gente que mora perto de casa Que eles passam Minancura na cara e acham que tá barfando Acho que é um creme de beleza, mas minancura acho que foi feito pra passar em dor. E também foi feito pra curar micose, que eu lembro que eu tinha uma micose assim na cara, e curou a micose da minha cara, mas espinha não curou nada não. Se você tem micose, usa espinha. Espinha não, gente, Oh meu pai, falei coisa coisa. Se vocês têm micose, usa minancura. Se fosse uma propaganda, eu já tinha sido demitido. Agora, gente, estamos aqui com esse sabonete Febo. Ô, oh, gente, esse sabonete é antigo. É... tem hoje até hoje na minha cidade... Minha vó, é, vó Elza, que vocês já viram em um cara de vídeo, ela só usa dele. Não sei se é Febo, se é Pebo. Acho que é Febo que fala, né? Gente, o creminho da Nivea diz que até hoje vende. Eu nunca comprei porque eu achei caro demais. O creminho é caro, viu? Acho que é porque é antigo, né? É um produto assim, bom também. É, ele é caro demais. 40 conto a latinha e não vem quase nada. Prefiro dar 10 reais num creminho da Avon aqui, ó. Esse creminho é uma benção. É por isso que minha cara tá cheia de espinha, né? Estamos aqui com o creme Neutrox. Só tem creme também nesse vídeo, né? Não tem, assim, outro produto, a não ser creme e é, shampoo. Então, gente, o Neutrox também é muito antigo. Eu não sei se vende dele mais aqui nas lojas, mas deve vender, né? Acho que vende. E estamos aqui com a pasta de dente. A pasta de dente, gente, eu comia, assim, igual, como se fosse comida mesmo. Era a A pasta acabava rápido e minha vó Elza, né, ela comprava aqui em casa é, da minha mãe. Ela falava assim, não tem nada de pasta pra criança não, é a mesma coisa. Mas gente, eu comia a pasta assim igual, o... igual um louco. Então gente, a pasta de dente stand, eu gostava da de uva, pra mim tinha um sabor melhor. Ali gente, vocês vão dizer que é mentira, tem um shampoo Darlene até hoje, ó. Gente, eu só não mostro pra vocês os outros produtos, por causa que eu tô sem máscara, senão eu ia lá dentro e mostrava um por um. Na outra ali gente, na outra messiária ali, ali tem um colorama de ovo. Só que não vai dar pra mostrar pra vocês que eu tô sem máscara Mas no dia que eu tiver de máscara, eu prometo que eu mostro, tá bom? E gente, eu mostrei pra vocês os produtos que acabaram aqui no site Eu acho que eu não... Se vocês lembrarem de outro aí, vocês deixem nos comentários Eu não tô lembrando assim de muitos Porque senão eu já ia também dar uma reinventada no vídeo aqui Então gente, espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham se divertido é... Vocês gostaram no último vídeo bastante, né? Desses produtos que eu trouxe aqui e de coisas antigas. E breve, breve vai ter um vídeo aí de coisas antigas também. Eu não posso falar o que, que é. Ah, não pode. É de desenhos antigos. E me dê sugestão de vídeo embaixo. Espero que vocês tenham gostado dessas coisas que eu trouxe. Se você lembra de algum e se eu deixei de falar um, deixa aí nos comentários. Que eu vou estar tá dando coraçãozinho em todos. E tchau e até a próxima. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Tchau.